Eu não sei quem é você, não sei o seu nome, eu não sei qual é o estado que você está e nem se você está pensando ou não agora em comprar um imóvel. O que eu sei é que nós estamos vivendo hoje o melhor momento para a compra do imóvel e eu vou te provar neste vídeo o porquê. Olá pessoal tudo bom Márcio Guimarães mais uma vez aqui com você seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal se você não me conhece eu sou corretor de imóveis e sou especialista quando o assunto é te ajudar a comprar o seu imóvel a ser aprovado no financiamento e o vídeo de hoje é para mostrar para você que nós estamos passando pelo melhor momento na compra do imóvel e não são todas as pessoas que estão preparadas para este momento você eu tenho feito vários vídeos aqui no canal e falado realmente sobre como você pode se planejar melhor para a compra do imóvel e aproveitar momentos assim como esse. E claro, tem vídeo sim falando de alguns momentos sobre a compra do imóvel, onde os momentos começaram a melhorar e existem pessoas que ainda continuam achando que não é o momento e eu vou mostrar aqui alguns detalhes, três detalhes ou quatro detalhes aqui que você vai anotar para você perceber que é o momento da compra do imóvel. No início desse ano eu disse que o melhor momento estaria sendo para a compra do imóvel e algumas pessoas entraram aqui no canal dizendo que o mercado imobiliário não é cíclico que era uma besteira e quem está me vendo e viu este comentário que está lá em um dos meus vídeos vai poder entrar lá e consultar esta pessoa e saber da onde ela tem as informações para dizer que realmente ela conhece sobre o mercado imobiliário para dizer que não é cíclico o momento da compra do imóvel e eu vou mostrar para você aqui um dos motivos pelo qual o momento é agora vamos lá se você fizer uma pesquisa básica pela internet você vai ver e você vai concordar comigo que nós estamos na maior alta de desemprego do brasil é verdade ou é mentira isso escreve aqui embaixo pra mim eu quero ouvir a sua opinião se nós estamos passando por um momento de maior desemprego ou seja onde as pessoas não têm certeza daquilo que estão é, é, trabalhando, se vão ter o seu emprego devido aos problemas de saúde que nós estamos passando, como pode ser então que nós estamos vivendo no melhor momento de compra? Aí entra um outro motivo que tem chamado as outras pessoas que eu disse num dos meus vídeos que os investidores estariam vindo para o negócio e seria um concorrente seu para a compra do imóvel. Certo? Ou estou errado? Vamos lá. Com a baixa da taxa de juros, com os, a, o aumento do número de opções de financiamentos, com a taxa Selic na, no recorde no mais baixo da história, o que tem acontecido no mercado imobiliário? Você vai saber, você não é nenhum especialista, mas você vai saber o que está acontecendo. Muitas pessoas, independente de estarem perdendo emprego, outras têm trabalho. As pessoas que estão trabalhando se programaram, se organizaram, empreenderam e têm dinheiro, elas conseguem hoje aproveitar, aproveitar as oportunidades de juros baixos que os bancos estão praticando. Obviamente que os juros não estão... É tão baixo assim. Hoje o menor juros é da Caixa Econômica Federal pela linha de financiamento padrão, que é TR, que está em 6,25. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Se você não assistiu, eu vou deixar ele passando exatamente aqui em cima para que você não. Fique sem saber, para que você saiba, vamos dizer assim, sobre as coisas que estão acontecendo no mercado imobiliário e para financiamento, e não perca a oportunidade, hein? Então, com o menor juros a é 6,25%, que é sim um juros alto, porque a Selic está a 2%, né? Vamos dizer assim, por que então está acontecendo o maior número e a maior procura de imóveis? Porque as pessoas que se prepararam para isso estão com seus empregos, estão com o trabalho, estão empreendendo, são poucas. Pode ser que sejam poucas, mas essas poucas pessoas e todas as pessoas que tinham dinheiro investido para elas receberem um dinheiro, receber juros, elas estão tirando esse dinheiro e dando um passo melhor comprando o um imóvel... E qual imóvel elas estão comprando, Guimarães? Estão comprando os imóveis de oportunidades. E quais são eles? São os estoques remanescentes, são é, imóveis onde ficaram prontos os remanescentes em 2014, 2015, 2016, 2017, onde nós passamos aí por uma crise imobiliária, onde os valores tiveram que vir baixando, mas a taxa de juros estava alta, não comprando, e sobrou esses imóveis. E essas pessoas que estão preparadas estão comprando. Por isso que se você der um Google aí e procurar sobre o mercado imobiliário, você vai ver que a Caixa Econômica Federal bateu recorde de financiamento. Outros bancos estão batendo recordes de financiamento. E muitas pessoas estão financiando o imóvel. Mas aí, Guimarães, as pessoas estão financiando imóveis, mas você me disse que tem um recorde de, de pessoas desempregadas de desemprego? Sim, isso mostra para você que realmente existe um ciclo de oportunidade neste momento e você pode estar perdendo isso. Baixo desemprego, muito poucas pessoas estão buscando crédito imobiliário, mas essas poucas pessoas estão aumentando o número de financiamento, porque o financiamento está com juros baixos. Você já imaginou quando a economia voltar ao normal e essas pessoas que estão desempregadas, estão com risco de emprego, voltar para o mercado para comprar imóvel? O que, que vai acontecer com o resto do estoque remanescente, como algumas pessoas disseram, vários incorporadores estão com estoque abarrotado e estão vendendo. Me mostre. Eu posso mostrar uma tabela de estoque para você aqui de algumas incorporadoras na minha região que estão acabando. Eu mesmo estou dentro de um plantão de vendas, onde eu tinha inúmeros apartamentos à venda e hoje eu tenho poucos apartamentos à venda, imóveis de mais ou menos um milhão e meio de reais. E aí, o que, que você acha? que vai acontecer quando os desempregados, as pessoas que estão com risco, vir, vierem né, para o mercado para comprar imóvel. Vai existir o quê? Uma grande procura de imóvel, vão acabar os estoques, os as unidades que estão em oportunidades vão esgotar e vão ter quais unidades agora? Em construção, imóveis lançamento, que já vão estar apresentando para você tabelas e valores acima do que hoje você consegue comprar e, comp e, e, e negociar, vamos dizer assim. Só uma pergunta, você acha que o cimento, que o, a pedra, que o, o ferro, eles continuam no mesmo valor de 2013, de 2012, de 2011? Não, os valores aumentaram e, consequentemente, as incorporadoras vão uh, é, repassar este aumento para os imóveis novos e lançamentos que estão acontecendo. Então eu vejo muitas pessoas deixando, por isso que no início do vídeo eu falei eu não conheço você, eu não estou te vendendo imóvel, eu não estou te apresentando nenhum imóvel para que você compre comigo, eu não sei nem quem você é que está me assistindo. Mas se você tem a possibilidade e você consegue estar tá com a tua renda tudo certinho, documentação, está protelando a sua compra do imóvel, com certeza você vai perder a oportunidade de comprar e talvez não compre esse imóvel e nenhum outro imóvel vai comprar um imóvel um pouco mais caro lá na frente. Esse é o recado que eu queria dar aqui para você neste vídeo, que existe sim uma grande oportunidade com vários corretores no Brasil inteiro. E você precisa procurar, peneirar e entender quais são essas oportunidades que estão acontecendo, mas não deixe passar esta vez a sua vez para melhorar de vida e para trazer para sua família a melhor qualidade que eu tenho certeza que você também quer eu vou ficando por aqui se você gostou desse vídeo já deixa seu like aqui embaixo já se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as notificações sempre que eu postar vídeo novos ah e não esqueça também de me seguir lá no Instagram se você precisa de alguma ajuda e de alguma consultoria vou deixar o link aqui embaixo para você para você clicar e falar diretamente comigo quem sabe eu também não possa te ajudar de certa forma, a comprar um imóvel melhor e de, de forma segura para você e para sua família. Um abraço do Guimarães, vejo você no próximo vídeo. Tchau!